de volta com Hoje em Dia e a partir de agora, em algumas regiões do país, o público fica com a programação local. Opa! Faltam sete minutos para o meio-dia, sete minutos para o meio-dia. Alô, meu amigo Bispo Guaraci, vem aqui, amigão. Hoje é quarta-feira, presta atenção nestas imagens. Olha só isso, flagrante da fuga, esse homem vai pular, cadê o áudio? Cadê o áudio? Aumenta, aumenta, aumenta. Ele vai pular, ele vai pular. Tá fugindo do presídio! Não é o que ele tá? Tá fugindo. Ele tá fugindo na dela, cadê? Rapaz, faltou nada pra ele cair. Cair a presta. Olha isso.